Bom, a educação ambiental, eu pergunto para o senhor, não deveria começar também com uma estratégia, uma estratégia criada pelo MMA, pelos ministérios, para que os municípios aplicassem seus devidos municípios em suas pastas dos meios ambientais, dando aos seus secretários algo que se possa fazer na educação ambiental. Mas aí eu vou lhe fazer uma outra colocação. Nós tentamos de todos os tipos a entrar e fazer um convênio com empresários para que possamos criar um programa de educação ambiental para podermos ensinarmos Apesar de não ter aula Mas ensinar a população Sobre o meio ambiente Mas os administradores municipais faz, Fazem vistas grossas Não deixando que os empresários Participem Deste, deste programa De educação ambiental E deixando as cidades no verdadeiro caos Deixando a cidade em petição de miséria É vergonhoso o que nós vemos, o que os municípios, vou te falar aqui na região do Triângulo Mineiro, fazem com o meio ambiente. Dá dó, é lamentável, é lastimável. E nenhum administrador municipal faz questão de ajudar, de fazer um consórcio, de fazer um convênio para que possa se trazer a educação ambiental. Vou repetir, isso é muito triste. Agora, não seria o Ministério é, que tomara uma decisão Obrigando para que os municípios implante essa educação ambiental dentro dos seus municípios e que façam um convênio com os empresários, porque os empresários querem, só que os prefeitos não deixam fazer. Por quê? Porque eles são totalmente avesso ao meio ambiente. Aí eu pergunto para ti, afinal de contas, devemos continuar de braços cruzados, coronel? Não. Não, não devemos, a gente tem que participar, a gente tem que efetivamente fazer e implementar a educação ambiental. Veja bem, existe uma lei que fala sobre educação ambiental e os municípios, o Estado e o governo federal têm o dever de fazer a educação ambiental, é um, não é, uma, é, um, não é uma, um plano de governo, é um plano de Estado, porque está na lei. Você tem a lei que você tem que ser implementada, ser aplicado de forma certa, de forma correta. E você tem que colocar nas escolas, de forma transversal, no ensino fundamental 1 e 2. E é a forma de você fazer a educação ambiental, de você preservar o meio ambiente. Para que pra preservar o meio ambiente? Para gerações futuras. Sardinha, você não tem uma, é, um, uma nação... Um povo, se você, se você não dá educação, tanto ambiental como educação, de todas as formas. Você lembra quando a gente entrou na escola, e eu sempre estudei em escola pública, graças a Deus, e todo, toda semana nós cantávamos o hino nacional. Então você tem que colocar na cabeça desses jovens que eles têm que preservar o meio ambiente de forma sustentável. Não é de forma radical, de forma preservada, de, de, de não utilizar o meio ambiente para o seu sustento, para o seu meio, mas sim para de forma sustentável. O que, que você faz com o lixo? Eu me lembro que eu passeava com meu pai, meu pai tinha uma Brasília. Primeiro ele comprou um Fusca, me lembro, um Fusca 76. Foi uma alegria muito grande, aquele Fusquinha antigo, era azul. Aí meu pai comprou uma variante. Uma variante. E a gente andava de janela aberta, sem o cinto de segurança. E depois é, ele comprou uma Brasília. Mas ele não, não existia naquela época é, o uso do cinto de segurança. Não existia naquela época você ter um saquinho de lixo dentro do carro. Não existia naquela época a, o ar-condicionado, que todos os carros hoje têm isso. E isso foi mudando conforme a... a o, a dinâmica do povo foi crescendo. Por quê? Porque você não pode jogar o resto, o resto do seu, do seu que você comeu ali, um plástico, uma latinha pela janela. E eu eduquei meus filhos de forma que eles sempre têm no carro deles um saquinho de lixo para você comeu uma bala, coloca o lixinho lá parou no, no estacionamento, parou lá no estacionamento do prédio, parou no local, pega aquele lixo e joga no, no cesto de lixo, de forma correta. Eu fui em 2015, fui para o Japão, fui em Sendai, para participar do Congresso Internacional de Desastres Naturais. E eu estava andando em Sendai lá, comprei um refrigerante e fui entregar a latinha do refrigerante, para o estabelecimento comercial. Ele falou, não, o lixo é seu, não é meu. Então, você não via na rua cesto de lixo. Você tinha que carregar o seu lixo até encontrar um local para você depositar o lixo. Ou naquele local que você comprou o lixo, jogar naquele local o, o lixo que você tinha comprado. Então, você tem aí uma educação muito rígida para preservação do meio ambiente. Lá tem uma educação muito rígida para as mudanças climáticas, a defesa civil lá é efetiva. Então eu vi, participei, participei de um programa lá, com, junto com o prefeito de Sendai, de um simulado. E, e o prefeito, lá não existe defesa civil, existe sim, todos são participantes da defesa civil, porque as, as, as rochas tectônicas, quando elas, elas começam a se mexer, há um sísmico que pode ter aí... É, grandes é, desastre lá naquele, naquele local. E a educação ambiental, todas as crianças sabem o que fazer quando acontece o desastre. E o Brasil, ele tem que participar dessa vertente, tem que participar disso aí, porque defesa civil e preservação do meio ambiente andam de mãos dadas. Quando você maltrata o meio ambiente, você tem, vai ter uma destruição, do, vai ter os desastres naturais muito mais intensos Agora, a gente vai começar a entrar no período da seca e o ápice vai ser em agosto, onde vai ter lá a faixa em que vai pegar fogo o Brasil. Aí você não tem as Forças Armadas dando a logística para o Brasil, você vai ter a diminuição do, do número de brigadista, o orçamento é o menor em 21 anos, então nós estamos caminhando, nós estamos caminhando para um grande desastre. Nós tivemos desastre no ano passado, em que eu falei, ministro, vamos fazer um monitoramento, vamos monitorar aonde ocorrem os, os hotspots de incêndio no Brasil, vamos ver o que está acontecendo, vamos fazer o gerenciamento dessa crise. Quando ocorrer a crise, nós a gente tem que abrir um gabinete de crise. Então, são mecanismos, ferramentas, para você mitigar os desastres naturais. E você, aonde começa isso aí? Isso aí, o incêndio nunca começa grande, Sardinha, O incêndio começa pequeno e onde que você tem aí a diminuição? Você combate o incêndio no município por meio da educação, a educação ambiental para nas escolas, por meio da educação com os jovens adultos, por meio da educação nas empresas. Então, é toda essa vertente, todos esses traços, todos esses caminhos que temos que caminhar. Mas isso aí tem que trabalhar 24 horas, sete dias, do, do, dias da semana, os 365 dias do, do ano, para você dar efetivamente, você ter praticar a, aquele bom governo, para mostrar para a população que o governo está fazendo. Não deixar que as coisas aconteçam, para depois mostrar aí é, que você está fazendo um bom serviço fazendo empréstimo, fazendo aeronave, isso não significa nada. Isso não significa, é igual dar cesta básica para as pessoas que moram do, na beira do rio e há, há uma enchente, leva as casas e você dá cesta básica. Não é dessa forma. Você tem que orientar as pessoas para não morar em locais de risco, locais seguros, locais que há, é, efetivamente, que eles tenham proteção. Então, a educação ambiental, a educação dos desastres naturais é muito, são muito importantes para a população brasileira, para a população que mora nos locais, que não, às vezes não tem aí um meio. E aí você tem meios de fazer, Sardinha, com o Ministério da Educação, um convênio, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação e o Ministério da Comunicação, para fazer um grande trabalho em prol da população brasileira que desconheça que, que pode ser feito ou não, a proteção do meio ambiente, ou pegar exemplos que acontecem no mundo. Os Estados Unidos tem aí muitos exemplos, na Europa tem muitos exemplos. Eu participei de uma banca de doutorado de um, de um aluno do Pará que trouxe como se faz a educação ambiental, como se deve efetivamente fazer uma educação ambiental. Então, pegar esses exemplos que a gente participou de bancas, é, eu participei de uma banca recentemente, aqui na, na Poli da USP, sobre gerenciamento de crise. Como que o governo deve fazer o gerenciamento das crises? Como se fazer, ab abrir gabinete de crise quando há órgãos estaduais, municipais e federais envolvidos naquele temática? Porque não adianta nada a gente bater, bater o governo federal fazendo uma ação e o governo estadual fazendo outra ação, se a gente tem o mesmo problema. A gente tem que abrir um gabinete de crise e focar diariamente... Qual é o objetivo daquele dia? Qual é o objetivo daquele dia que a gente tem que ir ó, e chegar no final do dia? Falar foi cumprido aquele objetivo ou não foi cumprido? E o mais importante, Sardinha, dar transparência para os meios de comunicação. A população tem que saber o que está sendo feito. Trazer para as mídias, aquelas, não a mídia marrom, mas sim aquelas que estão ao lado do governo mostrando a coisa verdadeira, que nem aconteceu, aconteceu em Minas Gerais, aí no seu estado. Aquele tenente que todo dia ir lá para a imprensa falava que estava acontecendo, que aconteceu lá, houve um, o, o, a, aquele desastre lá da, da barreira que morreu várias pessoas e ele dava a informação diariamente. Então a gente tem que ter essa comunicação e a comunicação, infelizmente, com o meio ambiente é muito triste, você não sabe o que está acontecendo, você não, não, tem uma, não tem um canal de televisão, tinha que ter um canal de televisão no meio ambiente, Canal, canal Mais Brasil, para mostrar o que está sendo feito, para mostrar, olha, só quero saber a verdade, com o ministro, eu vou lá assistir aquele canal de televisão pelas redes sociais ou pelo aquele canal TV Mais Brasil, é aí o caminho que, é, que deve ser feito, Sardinha. <música> Thank you.